E vem cá, Povim, me responda com sinceridade. Você acorda motivado todos os dias? Você trabalha na área comercial e recebe vários nãos e mesmo assim tem energia para enfrentar e buscar os seus objetivos? Eu te convido para embarcar nessa jornada onde eu vou te mostrar um lema, um jargão da força de vendas farma que você vai aplicar a partir de hoje no seu atendimento e na sua rotina de alta performance. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Bravend, o conteúdo chapa-quente para aquecer os seus resultados na área comercial e tem vídeo novo toda quarta-feira às 20 horas aqui no canal. Então já se inscreva e deixa seu like para não perder nada. Meu nome é Alisson Costa, eu sou um dos treinadores da Bravend e hoje o papo aqui vai ser reto mostrando como você precisa desenvolver a sua disciplina para atuar na força de vendas. Basicamente, todos os dias, quem trabalha na área comercial vai receber vários nãos. E isso acaba que suga um pouquinho da nossa energia e tem que ter uma mentalidade muito poderosa para superar isso. E uma técnica muito utilizada na área comercial para superar essas objeções e superar essa porrada de não é o frequência e sequência. Que que é isso, Alisson? Me explica com calma, respira, não pira. Eu vou te explicar o que significa frequência e sequência. Frequência basicamente é você ter um contato com o seu cliente de maneira estratégica, de maneira objetiva, alinhada com os seus resultados. Então não adianta nada você fazer um contato com o cliente de maneira aleatória porque a sua probabilidade de sucesso vai ser mínima. Para isso a gente utiliza o PDCA, que é o Plan do Check Action. Trazendo para o português, nada mais é do que você planejar, fazer, ajustar e melhorar. E uma vez que você tem clareza do que precisa ser feito, você vai imprimir velocidade na direção certa. Por isso que o frequência e sequência é tão poderoso, porque o frequência é a direção e o sequência é a velocidade que você vai buscar seus resultados. Para isso a gente pode trazer uma linguagem mais clara que é o plantar e colher se você planta muito forte provavelmente você vai colher bons resultados uma vez que você sabe qual é o seu objetivo e como apontar para sua meta trazendo resultados concretos no seu dia a dia então você já sabe quando faltar motivação tem que sobrar transpiração esse é o frequência e sequência para você não perder a sua meta não perder o seu objetivo de vista e buscar de maneira consistente seu alvo. E para isso, a gente consegue colocar métricas de ponta a ponta no processo comercial. Por exemplo, quantos prospectos você precisa desenvolver para gerar uma oportunidade? Quantas oportunidades você precisa desenvolver para gerar uma conversão ou uma assinatura de um contrato? Uma vez que a gente tem essa métrica, você consegue melhorar e otimizar a sua performance de conversão e os seus resultados apoiado em métricas. Na parte de frequência, a gente pode associar ao planejamento. E aí eu vou te contar uma parábola. Certa vez, um jovem lenhador desafiou um senhor campeão em cortar lenhas. Dentro desse combate, o jovem muito viril, muito forte, estava disposto a realmente a esmagar e bater muito forte na madeira para conseguir o seu objetivo, que era ser campeão desse desafio de lenhas. Porém, o senhor lenhador já tinha bastante expertise, já era uma pessoa muito experiente, e ele falou, poxa, vamos para cima, eu aceito o desafio. Naquele dia, separaram ali as toras de madeiras por iguais e iniciaram a jornada de bater e cortar a lenha. O jovem começou a bater muito forte, muito firme, e foi logo se destacando. Porém, quando ele olhava para trás, ele via que o senhor, muitas vezes, estava sentado e ele ficava, poxa, é, mais confortável falou, poxa, eu vou conseguir ganhar com facilidade. E para surpresa dele e de todos que estavam ali, de repente, o senhor começou a cortar várias madeiras, várias lenhas de maneira muito sólida. E o insight é o seguinte. O senhor ganhou com uma certa vantagem, por que, que ele ganhou com uma certa vantagem? O jovem ficou incrédulo e perguntou, senhor, toda vez que eu olhava para o lado, o senhor estava sentado, estava cansado, o que, que você estava fazendo, o que, que foi que você fez para ganhar essa competição? O senhor respondeu, eu não estava descansando, eu estava afiando o meu machado. Por isso que é importante a etapa do planejamento para você saber a direção onde colocar energia. E uma vez que você tem clareza onde imprimir a sua energia, a gente vai trabalhar agora a velocidade, a gente vai trabalhar agora a consistência, que é a sequência. A sequência, a gente pode estar associando as métricas de ponta a ponta que nós temos dentro de um processo comercial. Por exemplo, quantos contatos você precisa fazer para gerar um potencial lead? Quantos leads você precisa investigar para gerar uma oportunidade? quantas oportunidades você precisa desenvolver para gerar uma venda. E uma vez que você tem clareza desse funil de vendas, desse pipeline, você pode otimizar cada etapa desse processo, melhorando a sua taxa de conversão. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Mais uma vez, te convido para deixar o seu like, se inscrever e não perca, na próxima quarta-feira tem mais vídeo novo. Valeu!